Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Forestes, zootecnista, PHDA em gestão empresarial, um dos sócios diretores é, da Brasil Piscis, tá? E bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal ele tem o foco é, em mostrar para vocês é, as maiores tendências e algumas dicas em relação à piscicultura moderna é, de todos os tipos de sistema de criação, da tá? Desde raceway até o sistema de biofiltragem, que é, são os sistemas mais tecnificados para diversas espécies de peixes, tá? então tudo mostrado na prática, cheio de dicas aí de instalação, dicas de é, melhores equipamentos, como funciona cada sistema, comparativos entre sistemas, então é, se inscreva no canal, vocês sempre tem o suporte da nossa fábrica, tá? vocês podem ligar no 11 20 21 5593 ou no 11 20212372 ou no contato.brasilício.com.br Se vocês tiverem dúvida é, sobre equipamentos, é, se no seu, no seu terreno qual seria o peixe mais viável, se precisa de água ou não precisa de água, é, vocês têm essa interatividade aí com a nossa equipe, tanto lá quanto no nosso canal, se vocês deixar aí na descrição. É, enquanto eu vou falando, vou mostrando alguns diferentes projetos aí. Nosso, vídeo, nosso canal hoje conta aí com mais de 72 vídeos aí de projetos da nossa empresa, tá? É, nós nunca mostramos projetos de outras empresas, é, ou são da nossa empresa, ou dos nossos parceiros, ou dos nossos clientes que nos enviam vídeo, tá? Se você é cliente nosso, envia mais vídeo pra gente, é, tenta gravar direitinho, sem tremer, com qualidade, que aí ele vem aqui para o nosso canal, tá bom? E a gente sempre divulga o nome das pisciculturas nos nossos vídeos aí para ajudar vocês a, a dissolvarem a sua produção. Tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou vocês tiverem é, alguma dica de vídeo, vocês querem que a gente grave algo específico, deixa na descrição ou manda direto para o nosso, é, nosso e-mail ou liga para a nossa equipe, que a gente faz sim. A proposta do nosso canal é a cada 15 dias estar mandando um vídeo novo. Nós não cumprimos sempre, tá, gente? Por quê? Porque a gente obra, né? nós não somos youtubers, né? a gente não vive de acessos de likes, de views aí do nosso canal, então às vezes a gente dá uma atrasada por causa da correria do dia a dia, mas a gente está sempre à disposição, principalmente para quem liga lá na nossa empresa no nosso WhatsApp, no 11 9 4704 4219 a gente demora um pouquinho para responder porque o WhatsApp, infelizmente só duas pessoas podem ficar por WhatsApp então a gente tem muita demanda a gente dá preferência para quem liga ou para quem manda e-mail, tá bom? É, então é isso aí, eu espero que vocês gostem do nosso canal, se inscreve, é, entra aí no, na biblioteca de vídeos, a gente tem a nossa parte de piscicultura, carcinocultura, é, tratamento de esgoto, reservatórios de água e lagos e piscinas ornamentais, tá? Que é o nosso outro ramo, aí super interessante para quem gosta de carpas, é, que é um projeto aí para nadar com peixe, fazer uma piscina... É, com pedras, então a gente tem esse nosso outro ramo da nossa empresa, tá bom? Brigadão! Novamente, meu nome é Rafael Foreste, bem-vindos ao nosso canal, até a próxima!